Você sabia que a Via Láctea tem aproximadamente 120 mil anos luz de distância? Com a forma espiral, com disco, braços e bojo, ela tem um diâmetro de 120 mil anos luz, aproximadamente com 400 de bilhões de estrelas, e com uma massa de mais de 600 bilhões de sóis. Cada massa do Sol tem 2 vezes 10 a 30 quilos, que dá aproximadamente 1,2 vezes 10 a 42 quilos tá bom para comparação assim então a Terra ela tem 12.756 km de raio em média já o nosso Sistema Solar tem 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros ou 6 bilhões de quilômetros praticamente